Agora vai ser um unboxing desse negócio que eu comprei É tipo um Game Boy Aí eu vou abrir aqui Hoje veio uma bateria de lítio veio um manual cheirinho de papel novo. Aqui tem instruções do produto, como um todo manual. Aqui nossa, instalação e outras coisas. É que o cabo para conectar na TV. Aqui o cabo USB para poder carregar. E, né? Então, um negocinho. E claro, né? O amado. E também veio um controle extra. Muito bonito. Vou conectado aqui, ó. agora o é que acontece tem um negocinho aqui ó eu vou pausar rapidinho bem encaixar que eu preciso as duas mãos aqui no caso eu já conectei aqui e agora só precisa da bateria mas é fácil eu vou pegar aqui a bateria e vamos ver se já tá funcionando E é, cadê o botão? Atrei aqui. Olha, vou selecionar aqui. Está muito alto Nossa, não sei qual é botão para baixo primeiro jogador. Bom, tá funcionando, tá bonitinho. Vamos começar esse aqui o é um unboxing, né? Tchau.